Olá gente amiga, estamos passando por aqui para trazermos informações bacanas para você, para vocês internautas e também para vocês ouvintes da Luz FM 87,9. A mais nova rádio frutal, se você não conhece, você vai conhecer, está aqui ó, 87,9. E não está só na rádio não, né Sardinha? Nós também estamos no canal Mais Brasil no YouTube, estamos também no Facebook, na conexão Luz FM e no 87,9 que é a nossa sintonização do rádio. Instagram também, tá? Canal Mais Brasil. Estamos convidando você para conhecer os nossos canais e aproveitar e deixar aqui é, já um recadinho para os empresários aí que queiram fazer as suas mensagens de Natal, inclusive vídeo né, e áudio. Vídeo e áudio, você pode, inclusive, nós vamos na sua empresa, você pode vir na nossa empresa, podemos fazer uma produção mega especial para você. Basta você entrar em contato aqui com meu amigo Barão. O telefone meu, você pode entrar em contato comigo também, é 98402-4341. E o seu? 98402-4341. 9997 1177. É só ligar para a gente, a gente vai fazer uma visita. Para vocês terem uma noção, é mais ou menos isso aqui que a gente está fazendo, tá? Então, vocês vão fazer aí, eu divulgar a imagem da empresa e a gente faz questão que o empresário venha, né, Sérgio? Exatamente, a sua presença aqui em nossos estúdios, onde você poderá fazer, como eu já disse, uma mega produção e mostrar a sua empresa para o mundo. 87,9, a mais nova rádio de futão. Sintoniza aí. Pessoal, ainda tem o um app, tá? pode baixar o app, vai estar aqui os links, tá? no YouTube, do Instagram, do Facebook e mais o link do app, iOS ou Android. Qualquer um dos dois celulares você pode nos ouvir em qualquer parte do mundo. Tamo junto. E misturados